Sabe aqueles momentos em que dá vontade de jogar tudo para o alto e nos agarrar ao trivial, ao arroz com feijão? Pois é, em muitos desses momentos da minha jornada como escritora, eu tive vontade de desistir. Quando o editor recusava os meus livros, meus textos, foi quando eu encontrei aquela frase, a maioria desiste, poucos fracassam. Todas as vezes que você tiver vontade de jogar seu sonho no lixo, lembre-se dessa frase e volte a se concentrar. Talvez você pergunte, Renato? mas a forma como eu estou fazendo não está dando certo. Como é que eu vou mudar isso? De que forma eu devo fazer? Olha, mude o jeito de fazer. Encontre uma nova forma. Pense sempre assim. Se alguém fez, você também consegue fazer. Existe um caminho. E no caso dos estudos, para concurso, vestibular, mude o jeito de estudar e você mudará o quê? Os seus resultados. E lembre-se, se você precisar de alguma ajuda com relação à sua memória, pode contar comigo.